Tínhamos todos muita vontade de fazer um, um festival Caelameco. majoritariamente a programação aqui era a volta do, da música popular, música ligeira. Obviamente não vos vou pedir para bater palmas porque me sinto o David Carreira, o Miguel Carreira, o Marante. vou -vos pedir para que mantenham o ritmo comigo surge em 2011 o, depois o convite por parte do, do, do Tiago Conceição em fazermos aqui alguma coisa, fazer este tipo de programação que chamasse Malta Mais jovem. Utilizamos a sala principal e utilizamos aqui a sala de ensaios que este ano voltamos a utilizar. Em comparação com a edição de há 2, 3 anos atrás, uh, esta é, é, a, é a mais ambiciosa. Dando para ano tentamos fazer sempre uma coisa diferente, crescer um bocadinho mais e, e fazer uma coisa que não tivéssemos feito em anos anteriores. Este ano tivemos mais dois dias, de certa forma, acabamos por ter quatro dias de festival, explorámos outros, outros pontos da cidade que era uma coisa que nos interessava, explorar monumentos, explorar espaços que não, não fazem parte da rotina da cidade, como a Alameda, como o, o Palco do Castelo. Depois, claro, a adição de espaços zona, as instalações que temos espalhadas pela cidade e com, a, com as referências artísticas. Tem sido bastante importante também ver a recepção do, do público quanto a essas propostas. O que é que fazes aqui? <risos> um... <risos> Olha, eu vim cá a primeira vez como músico e já na altura achava que este era o festival assim, mais bem organizado do género. A última vez que vim em 2014 era com o Manipulador, que é o meu projeto só. Eles convidaram-me para, para fazer parte da Label e depois, adicionalmente, para trabalhar com eles. E, depois fui trabalhando cada vez mais até que agora dou para mim a fazer, a fazer parte da construção do festival, Pá, que por ter condições únicas é um dos meus favoritos.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 Acho que é interessante esta expansão no, na cidade de Lamego. Ou seja, estamos a conseguir tocar muito mais nas pessoas, estamos a conseguir uh, uh, fazer as pessoas mexerem-se dentro da cidade e não apenas ficarem num sítio o tempo todo à espera de ver um concerto. Fiz para nós chegar aqui e ainda por cima saber a história, um bando de amigos que há sete anos tiveram uma ideia e, e tem este, este, este desplante de fazer uma cena com todas as coisas boas, tipo música variada, bandas emergentes, bandas portuguesas, um sítio espetacular, aproveitar os locais da cidade, é mesmo, a sério, fantástico, estamos sentidos por isto. Todas as chantices que temos ao longo deste festival, entre aspas, eh, dá um gozo tremendo porque um, depois chegas ao fim e, e vale sempre a pena e, e este ano ainda está a valer a pena porque todas as coisas tudo muito bem. O público está a aderir eh, a cada dia, cada vez mais, cada dia mais. As imagens que eu tenho é que há imensos abraços e imensos sorrisos. Isto é sistemático um, sistema neste festival. Eu sou feliz quando estou aqui, é fixe. São um momento. Até podíamos podemos tocar uma, duas, três, quatro. Só que eles têm um programa de autorização por causa do horário. A organização disser que, que é para eu tocar mais uma que está com é, 500 minutos. <fala>